Neste vídeo, eu vou revelar para você o melhor formato ever, forever and ever para você iniciar um produto online. Não fica comigo porque eu vou te revelar a dica do leão. Então, muita gente, logo no início, quando está construindo um projeto em paralelo, que faz hoje, um trabalho que não te alimenta muito, não te energiza, que você está insatisfeito, você não está feliz, então você está buscando uma alternativa. E aí você vê um monte de gente tentando te ajudar, trazendo é, caminhos, fórmulas tal e às vezes te trava porque você não é tanta coisa, tanta informação, tanta informesidade você, que, ah, preciso, você trava e prefere ficar quietinho e só tocar a vida no automático e, e nada muito. Então saber qual o primeiro formato pode trazer uma clareza muito grande para você focar sua energia e seus esforços. Só que existem diversos formatos né, de produtos online. Existem mentorias, consultorias, assessorias, você pode vender uma habilidade sua como um freelancer, né? Edição de vídeo, tradução, né? porra, gestão de mídias sociais e assistente virtual. Você pode criar desafios, você pode criar workshop online, você pode criar uma comunidade, fazer um aplicativo... <risos> infinito, né? Um erro muito grande é você tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E aí nada dá certo, você acha que não funciona pra você e tal, e aí atira no pé. Então, um formato que, na minha opinião, traz mais vantagens no início e vai te ajudar com mais validações e mais confirmações, um monte de coisa que tá passando na sua cabeça, é a mentoria online. E por quê? Simplesmente porque quando você tá iniciando um projeto, o que que você tem diante de você? Um monte de perguntas e poucas respostas. Então você precisa o mais rápido possível responder essas perguntas né, diminuindo o nível de investimento de tempo, energia e dinheiro. Então quanto mais rápido você tiver essas validações das suas hipóteses, mais chances você tem de melhorar o seu produto, o seu formato e você atingir o resultado que você quer. No início é muita incerteza. Então a mentoria ela vai te proporcionar uma série de, de pontos de contato com quem você acha que você vai ajudar, né? o seu cliente, o seu avatar, né? a pessoa, o grupo de pessoas que você está tá querendo gerar a sua transformação, porque você vai passar mais tempo diretamente falando com essa pessoa e observando como que ela reage em função das soluções que você propõe, ferramentas ou enfim, da transformação que você tem que fazer. Você vai ter mais chances de validar a sua entrega, a sua transformação porque você vai pegar uma galera mais comprometida, você vai dar o seu melhor ali também e você ainda não sabe direito como que vai ser essa transformação, essa entrega nos detalhes, se são x encontros, x aulas é, é, presenciais, são x exercícios, são x coisas, você não sabe, então você vai ter mais facilidade de sentir e ao mesmo tempo você vai ter mais chances de criar um sucesso porque são pessoas no topo do funil, porque a mentoria costuma ter um investimento maior então você pega pessoas mais comprometidas em investir não só dinheiro mas tempo energia e você tem mais chance de construir casos de sucesso que vai te ajudar nas futuras vendas também então essa é mais uma vantagem porque se você acompanhar pegar pela mão e realmente transformar essas pessoas você vai ter muito mais chance de construir essa história de sucesso e você provar socialmente, ou seja, utilizar próprias sociais para passar isso daí para outras pessoas e convencer no processo de venda, processo persuasivo, outras pessoas de que o seu método ou a sua transformação ela, ela funciona, ela dá certo. E na mentoria, além disso tudo, por ter um preço, é, um valor percebido maior, você também pode cobrar mais logo no início sem muita experiência ainda, sem muita autoridade, sem muita Muitas validações, né? muita, muito tempo de, de, de estrada, de fazendo isso, porque ao cobrar mais você tem mais sustentabilidade também para fazer essa mudança. Porque se você começa com e-book, tem muita gente que fala, ah, vou começar a e-book, e-book online. Tal. Você pode até começar por aí, mas o modelo de negócio do e-book em si demanda volume. E volume você vai precisar de audiência. E audiência é uma você constrói organicamente, então se você tem mil pessoas no Instagram, vai ser difícil você ter o volume que você precisa, ou você constrói volume através de investimentos, né, de tráfego pago. e Se você está no início, você ainda não tem muitas validações, se o seu produto funciona, se o seu método funciona, é muito arriscado você sair investindo muita grana, né? Então, um e-book da vida ou um curso online, isso tudo aí tem um modelo de negócio que é validado, que funciona, mas só que talvez não nesse primeiro momento, no nível de maturidade que você tem. Então, a mentoria, você vai poder envelopar uma experiência sua, uma habilidade sua que você fez durante muito tempo, que você conseguiu masterizar e que você pode ajudar pessoas através de uma transformação, porque há vários formatos de produtos que geralmente estão em duas categorias, ou é um produto de informação ou um produto de transformação, e o produto de transformação tem muito mais valor do que o de informação, porque a informação hoje em dia ela é muito barata e acessível, mas a transformação ela tem um valor percebido muito maior e a mentoria ela pode ter esse objetivo de te levar do ponto A, levar o seu público do ponto A ao ponto B e esse gap é a transformação. E isso tem muito valor dependendo da transformação. Né? Vamos falar um pouquinho do que eu faço aqui. Transformação de carreira, né? libertação profissional, você levar a pessoa de um ponto onde ela está infeliz, frustrada, não realizada, doente no trabalho, para um, um ponto onde ela ela se sente livre, conectada, satisfeita Porra, feliz no trabalho, olha o impacto todo que tem na vida desse ser humano porque ela feliz no trabalho, vai estar feliz um terço da vida dela, que vai influenciar possivelmente o outro terço, que é a relação que ela tem entre seus familiares, com seu corpo, com a sua mente, com a sua saúde, porque se você está infeliz naquele ponto ali é muito difícil você estar tá feliz, pleno, né, em todo o resto, porque o outro terço você está dormindo, então dependendo do tipo de transformação uma, uma mentoria sobre relacionamentos, cara se você uma pessoa que está infeliz, sozinha, que não consegue encontrar um par ideal, um cônjuge legal, um namoro, você conseguir ajudá-la a, ajudá-la ou ajudá-lo com isso, com esse autoestima, empoderamento, nossa, isso daí tem um impacto fodido na vida e então, tal. A mentoria é um modelo que facilita essa transformação mais imersiva e você basta ter um, um histórico de experiência em relação àquilo dali, aquele assunto, que você consegue envelopar numa mentoria sem ainda ter muita clareza de todas as etapas do método. Você vai rascunhar uma, primeiro, uma primeira linha de, de marcos ou, ou etapas para se entregar essa grande transformação que você está pensando. E aí você vai, né? Porra, transformação é o cara, porra, de, um, de uma mentoria específica poderia ser o cara descobrir o propósito de vida dele. Então, para descobrir o propósito, vai ter que passar por isso, isso, isso, isso, isso, isso que vai dar. 5 sessões, 10 sessões de uma hora, que eu consigo trabalhar cada sessão um exercício específico e, considerando isso daqui tudo, eu acredito que ele saia com uma clareza muito mais de propósito. Aí você vai para rua, vai vender essa primeira mentoria ou vai até vender a um preço que ainda não é o preço ideal que você está buscando, mas só para validar que alguém está pagando por aquilo e você ter uma primeira para você aprender com a execução e melhorar para a próxima, isso aí já vai te dar uma bagagem muito grande e você vai fazer esse paralelo que você faz hoje, à noite, em horários alternativos que, que possa conectar aí com, com a sua agenda e com, com a agenda de quem você quer ajudar. Então, a mentoria para mim é de longe, o melhor formato para você iniciar por todos esses motivos você não precisa ter um investimento muito grande em plataforma, né, em produção de vídeo, de conteúdo, para curso, nada disso, é ao vivo. Aí você só tem que dominar muito bem esse assunto, porque não dá pra você né, entregar uma mentoria, a la foda-se, né, sobre o assunto que você não domina muito bem. Então, minha sugestão é, explore esse modelo aí para ver se faz sentido contigo e depois me conta nos comentários se... Se você conseguiu encontrar, se você conseguiu dar esse primeiro passo, sem precisar de ajuda, conta comigo que eu tenho formatos aí pra, pra destravar tudo que tá de obstáculo, de obstáculo na sua frente, pra você seguir em frente com esse primeiro produto. Beleza? Seguimos!